É, hoje vamos falar de felicidade, né? Vamos primeiros entender, né, o que, que é felicidade? Felicidade não é ficar pulando para lá e para cá igual galinha? Galinha. É igual pula, a raiva, é pula. sobe cai. É, uhum. é. isso, isso não é não é ser feliz, né? Aquela pessoa que que fica tem, que fica brincando de ser feliz, que fica mostrando que é feliz. Uhum. Mas que lá no fundo é aquela choradeira total, é aquela depressão total, né? Não é dessa felicidade que estamos falando aqui, né, ideia Estamos é. falando da plenitude, de, de algo que vem de dentro, aquela alegria interna que você tem vontade o tempo todo só de agradecer, ao invés de ficar reclamando, né? É dessa felicidade, aquela felicidade que você se sente completa. Né? Não precisa de nada lá de fora para ficar fazendo você feliz. Né? Ah, eu preciso de um companheiro, preciso de uma roupa nova, preciso de mais dinheiro para ser feliz. Não, não é dessa felicidade que a gente está falando, porque isso é ilusão, não é felicidade, né, Dea? Uhum. Estamos eu falando tinha... daquela grande ideia. Eu dentro. pares de sapato e não era feliz. Cara, você acredita que eu também? Nossa, Nossa. Eu, me, eu me desfiz de 150 pares de sapato, agora eu tenho 8. Nossa, Oito que... pares de sapato contando com chinelo. <risos> Cara, eu, eu, assim que eu vim para a Suíça, meu pé doía muito. Então, eu ficava tentando desesperadamente sapatos que não doíam. Aí ah, eu queria comprar coisa barata, mas eu falei, tá, vou começar a comprar coisa de boa qualidade, né? Mas que eu consiga andar. Mesmo as coisas de boa qualidade. Agora, achei um tênis em promoção, que depois que eu comprei, que eu fui ver que ele é ajustado por causa da coluna. E esse uhum. eu posso pegar o que não dá porque eu quebrei meu pé esquerdo duas uhum. vezes no lá, o único osso que eu quebrei na vida. Eu quebrei uma vez, há uns 15 anos atrás, eu não, 14, e outro eu quebrei há 4 anos atrás. Depois de 10 anos eu quebrei o mesmo osso. É o dedinho do pé. Aí eu falei, nossa, eu nunca quebrei um osso. Eu falei, nunca mais vou quebrar o osso na minha vida. Ah, é? Então, quebrei o mesmo. Caramba, <risos> você é comportada, só quebrou uma vez o osso? É, o mesmo osso duas vezes nem é centímetro de diferença <risos> baixo. no meu pé esquerdo eu já nem usava mais isso, eu ficava de chinelo dentro de casa, eu estava quebrado eu quebrei minha viagem no dia seguinte para Irlanda, só saí correndo não, foi para é, Portugal é. no dia seguinte, depois de uma semana eu fui caminhar pra Irlanda, fazer três dias de caminhada e nossa, tá eu quebrei tudo já, quebrei tudo, acho que minha mãe lá não sabe mais onde foi que eu não quebrei acho que eu não quebrei só o osso da orelha <risos> né, a cartilagem da orelha, que eu já quebrei tudo, até a nariz eu quebrei não, ah, não meu, nariz, é meu nariz não é retinho porque ele é, ele, ele, a bola de basquete quebrou meu nariz. Comigo, <risos> ele é reto, tá? Sinto muito. Não ele, não, ele não é reto. Ele tem uma coisinha aqui. É. <risos> <A minha risos> não, não gente, gente mas correndo. é porque é porque gente, não. É, eu era muito hiperativa quando eu era criança, né? Eu andava de costas e caía, quebrava braço, quebrava pé, tudo. Então, é, eu não tenho nenhuma parte do meu corpo que eu acho que não seja quebrada. Caramba! Eu não fui nem um pouquinho assim comportada quando eu era criança, né? <risos> Bom. Vamos lá, crianças. Vamos Milene falar? está dizendo, minimalismo é vida. Milene, eu estava é aqui claro. contando para a Andréia que com essa mudança que eu fiz agora, a única coisa que eu tenho são as minhas roupas, pouquíssimas, eu, eu, eu tinha assim um, um closet enorme abarrotado de roupa agora eu tenho um guarda-roupinha pequeniníssimo, com pouquíssimas roupas, que é a única coisa que eu tenho os meus livros oito pares de sapato e o meu equipamento aqui de gravação, só isso, é a única coisa que eu tenho, Legal. o que vocês estão vendo aqui ó sofá, televisão, todas essas coisas aqui, dos meus filhos é dele eu só tenho aqui minhas roupas agora Minimalismo total mesmo, é pura libertação, nossa. Como o Thomas veio, não? meu marido veio da Suécia, com uma mochila pequena, nem estava cheia, só com acho que umas cinco cuecas, umas quatro, cinco cuecas, uma calça que ele veio, é, umas camisas, o casaco que ele veio um outro pulou a vezinho, e acabou. Nossa. E a roupas é. que eu tinha aqui, tudo eu, ele usa as roupas, praticamente, que eu tenho. Eu falei, eu tenho roupa para umas partes aqui. Aí eu falei, você não acha que é muita coisa dentro dessa casa? Vamos diminuir. Ele, não, eu gosto, está tudo tão perfeito. É tudo tão harmônico. Falei, então, tá bom, então fica. <risos> eu tirei umas coisinhas para dar mais espaço, mais... Tá sim, mas é. tipo assim, não tinha pegou nada. Eu posso. De vez em quando eu dou umas coisas e eu vou lembrar. Eu falei, cara, cadê aquele meu negócio? Aí eu, ah, eu dei. <risos> vou, eu um também, nossa. É coisa daqui, cristal. Eu já dei um cristal, menina. Eu tenho uma pulseira dessa de água marinha que não encontro mais essa cor. É uma fortuna. Eu dei para um professor. <risos> Vetor, vai levar, leva. Eu falei, o que, que eu dei? Mas, nossa! Vai, e depois eu vou dando conta. Mas, enfim, vamos falar da felicidade. A felicidade, eu gosto de Vamos falar, falar da felicidade. A felicidade legal é aquela satisfação, sabe? Quando você está satisfeita. Você fica aquele sorrisinho de gozo eterno, sabe? Aquela coisinha, aquela cara de vida. <risos> aquela cara de terinha, ninguém está vendo. Isso ah. é aquela coisa, assim, de dentro. Sabe? Que nem às vezes, quando uma época eu estava bem guiada, assim Eu estou guiadinha, minha alma, eu sinto ela muito perto. Mas, na época, como eu estava sozinha, né? não tinha... Ninguém nem para falar praticamente. Eu saía às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, na neve, um frio danado. E eu uma numa felicidade, um frio. Não tinha nem homem na época, mas eu tava tão feliz. Eu falei, tá rindo de quê, minha alma? Mas, tipo assim, é, é aquela... A gente não sabe por quê que a gente fica, fica feliz, né? E aí eu costumava falar, que eu tava falando com, essas, com a minha amiga e essa filha dela, que vieram fazer o reiki ontem. E aí eu falei, cara... Mesmo que a gente não esteja, força um riso, fala que você tá bem, porque uma mentira contada cem vezes gira uma verdade. E a gente tem hábito de pensar coisa ruim, sabe? A gente tem mania de ficar no passado revirando o lixo, é, ficar toda essa quebra. A gente estava falando do cérebro, né? Que a gente, o nosso cérebro físico, os olhos físicos não veem o, o cérebro não vê o que os olhos físicos enxergam, ou seja, ele vai ver é o que ele entende. Então, se a gente vai no passado pensando, a gente cria uma corda e o cérebro né, vai, vai achar que a gente está naquele tempo, vai ter aquela quebra química toda, isso vai fazer com que a gente fique triste a gente é viciado em pensar coisa ruim, então a gente pode viciar em pensar coisa boa, quando eu comecei esse processo né, para pensar coisas boas, que eu sou virginiana, aquela coisa ai, eu não sou pessimista eu sou realista, isso é de pessimismo disfarçado de realismo, porque eu era assim é. e aí eu falei, vou fazer porque tipo assim, sabe aquela pessoa falei: me fala três coisas boas, você fica assim ah, uma só um, um dia bom na sua vida. Eu, ai meu Deus. E eu falei, gente, aí eu falei: quer saber? Vou fazer uma caixa de boas memórias. E comecei a colocar naquela caixa todas as coisas boas, sabe? Que eu vivi quando eu nadei com golfinho, quando eu vi baleia, e tudo ali positivo. E toda vez que vinha o um pensamento, que às vezes, não é... Todo mundo sabe, às vezes não é a gente, é uma coisas que vem na cabeça, é um ser que fica aí, né? né, né para baixar nossa frequência, para ficar no medo, etc. Mas assim, quando vem, faz essa caixa isso é uma técnica, sabe? É uma ideia. Boa ideia. E é uma coisa ruim começar aquela aquela pensamento chato que vem, aquele problema. Vai para a caixa. Começa a pensar as coisas boas, sabe? Para a gente começar a quebra Primeiro, a gente sabe que a felicidade é um estado emocional. O estado emocional é causado pelos hormônios. Os hormônios são causados, é, feitos pelas glândulas. As glândulas são conectadas com os chakras. Como diz uma tia de Stefano, os, é, as glândulas são a densificação do chakra. Uhum. Entendido? nosso estado emocional é todo guiado pelos nossos hormônios. Então, se a gente é. acostuma uh, a pensar coisas boas, a gente tem uma quebra hormonal positiva o tempo todo, né? É, é igual agora nos, nos últimos dias que eu fiz. Eu fiz seis dias de jejum de água, né? Uhum. E uh, no, eu já tenho essa técnica de, de ficar pensando positivo, né? Eu tenho essa, essa coisa de vigiar e orar o tempo todo. Mas quando eu faço jejum, eu amplifico isso, né? Uhum. Então as pessoas falam assim: ah, fazer jejum, eu fico tonta, eu fico com fome". Que não sei o que eu falo, gente, sabe que quando a gente faz o jejum consciente, você não fica com fome e você não sofre e você não fica tonta, sabe por quê? Porque você fica o tempo todo alimentando o seu corpo com os pensamentos bons. Alimentando o seu corpo com coisas belas que os olhos vão ver, uma meditação alimenta o corpo. O respirar conscientemente, respiração é tudo, né? Respiração é vida. Só é. o fato de você ir para a natureza e ficar 30 minutos respirando conscientemente, isso já é um alimento para o seu corpo. Já. É você a ficar gente... no sol, tomando banho do sol, né? Então, o jejum para mim não é só parar de, de comer, mas o jejum para mim é prestar atenção no que, que eu estou dando para o meu corpo se alimentar. Né? Não adianta fazer jejum e ficar olhando novela, por exemplo, ou ficar reclamando <risos> da vida. Né? <risos> Isso, para mim, não é jejum. Isso aí é, é sofrência, é, é martírio. Exato, que porque o corpo falar? não se alimenta do alimento, ele se alimenta não, da é. energia do alimento. É. Né? O Cryo fala que tem uma técnica: quando tá, fica, tiver o sol, fazer esse triângulo aqui na testa, que falou que a fome vai, né? melhora. tal Eu fiz algumas vezes, realmente adiantou. Né? Quando tem o sol, quando bate tal. Mas é, é. é isso, a gente precisa da energia, a energia dos alimentos. Por isso é. que a alimentação crua, né? com tanta informação, com tanta energia, com tanto chi, com tanto prana, ela é, é, cura tão rápido, ela regenera Sim. tão rápido as células. Né? Porque a gente estava falando também é, isso ontem sobre cura, etc. Aquela coisa dos chakras, né? que é o curso número 1 do Menudo rei, que tem a, coisa, a explicação toda. Se a, gente, é, se a gente conseguisse alimentar os chakras... Com bons pensamentos, porque os chakras estão aqui na frente, né? Ele ele vai, ele vai não fica parado, ele fica para lá e para cá. E ele vai se alimentar do que a gente tem no campo. O que que a gente tem no campo? O que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente sente. E com quem a gente conecta, né? Uhum. Eu comprei aqui, eu ainda não fiz uma semana de jejum de chá. É um, é um tratamento para obesidade, na verdade, é um alemão. E aí uhum. tem os dias que tem e as meditações, mas tem que ficar em casa. Quando eu fiz, eu fui para a e depois eu fiquei cinco dias numa montanha. Mas eu fiquei na sopinha leve, aquelas coisas, né? Só meditando e tal. Mas aí, pra mim, foi porque eu acho que para mim a maioria das pessoas, pelo que eu converso, eu tinha medo de sentir fome porque eu sempre tive gastrite. Então, uhum. era uma dor de cair no chão de conchinha, sabe? De, de estado fetal, de posição fetal, do índice. Uhum. Eu tava tomando uma porrada na boca do estômago. Quando eu comecei a fazer o jejum intermitente, só essa fase, tipo, 18 horas, para mim já era um inferno. Mas uhum. eu aprendi que depois de duas horas, eu não sentia mais fome. E aquela dor que eu sentia, eu tomo um chá, tipo assim, tem uma técnica, né, você bota o um café e bota uma colher de coco, de, de gordura de coco, de café de gordura de coco. Isso já começou a matar a minha fome. Eu não sou uma pessoa de chá, mas quando você está fazendo jejum, você acaba usando o chá como se fosse um alimento, né? Você vai, uhum. tá, tipo assim. E aí eu aprendi, e isso salvou a minha vida, sabe? Uhum. Tipo assim, agora... Se eu estou com sono, se eu tenho como dormir, eu durmo. Se eu não tenho como dormir, eu não dá para dormir, eu fico acordada, vai passar, aquele sono passa. Se eu tô com fome, se eu não tenho nada para comer, eu fico de boa, eu como quando tem comida, sabe? Eu sei que eu não vou morrer. Porque eu acho que como a gente, nas experiências, muitos já morreram de fome, então a fome, tem gente que fica desesperada, mal-humorada, porque deixa essas memórias, né? Tipo assim, fome Sim. é morte. E a gente, mais, a gente tem reserva, ainda mais no meu caso. Tem reserva aqui para um mês. E, Mas... e eu falei também na... Ah, desculpa, pode, pode terminar. Não, eu falei ontem no Stories, não, não foi ontem, foi quando eu comecei meu jejum, né, no, no primeiro dia, que a, a, o ser humano, ele foi educado da seguinte maneira, roncou é porque tá com fome, né? Então, a hora que, a, que, o, que o intestino começa a fazer com... A pessoa fala, ai meu Deus, tô com fome, deixa, deixa eu comer, senão eu vou morrer aqui com verme, né? E é ao contrário, quando a barriga ronca, é porque o intestino começou a trabalhar. Trabalhar ou no quê? Na limpeza, porque a gente ingere tanta porcaria que né, ele precisa também fazer a limpeza. Só que a hora que ele começa a limpeza, faz uma vez só. Aí você vai lá e dá comida de novo, pronto. Acabou o horário da limpeza dele. Ele falou, caramba, agora que a gente ia começar a limpar essa porcaria. É. Teve um professor né? que falou que para matar... Esses são os vermes, você falou que quando começa a roncar muito no jejum ele falou que tem muitos vermes que só morrem depois de 10 dias de jejum, né? Que ela fez, 10 dias, fez 7, fez 8, ele falou faz 10, porque com 10 você mata todos os vermes que tem, os parasitas que você tem no corpo, né? Os não positivos. Uhum. E aí ela fez, falou que realmente foi uma mudança. Mas, tipo, a barriga roncar, gente, pode ser gases também. <risos> é só o processo do corpo produzindo, que tem que produzir. A, a gente tem é, é um terço do corpo, dois não, dois terços do corpo são bactérias. Sim. Né? São que estão dando a vida para gente, que morrem e renascem, todo, que morrem todos os dias, porque é dois por é um terço, não, dois terços da, da, das fezes são bactérias mortas, Sim. né? É então, tipo, a, tem, a gente tem muita vida dentro da gente, tem um universo dentro da gente. O universo, é o universo, é, então, eu sempre tipo... falei isso, assim, né? As células somos igual nós aqui, né? No universo, as nossas células, é, os seres humaninhos que fazem com que tudo funcione, né? E eles não. precisam estar felizes, Exato, o Cryer fala, tipo assim, para você ficar aqui no planeta olhando para fora, ai meu Deus, será que tem seres lá fora? Não, não, as células estão no mesmo, será que tem é. alguém olhando pela gente? Então quando é. a gente começa essa consciência tipo do jejum, que você começa a sentir o seu corpo, você começa a vibrar, você sente mais, você fica mais sensitivo, você começa a conectar com as suas células, o que, que é isso? Você leva consciência para elas, porque o problema do corpo humano é que o dedo daqui não sabe que o dedo não existe, como a gente está no braço da galáxia, que não sabe que outro canto existe. Então, tipo assim, é você bom. começa a levar consciência. Aí, deve vem outro processo da água com qualidade, né? da água programada. Por que, que a água é importante? A gente está falando disso aqui, tudo que tem a ver com o contexto, tá? para a gente se sentir bem. Porque tudo fala... lá no meu story, gente. Vai lá hoje que eu postei sobre isso. <risos> tipo assim, é ilusão falar que a gente vai fazer uma situação tá feliz porque é um estado geral. É, é geral, não é real... A gente vai dar umas dicas aqui, básicas, para a gente começar a se sentir bem. Porque a gente sentindo bem, a gente sente feliz, a gente sente melhor, né? Não dá para ficar feliz com um cocô de intestino cheio de caca, tipo assim, que nem a outra falando. É aquela tem agora um tá rodando aí, não sei se é Tik é um shorts, né? Daquela médica lá de uma psicóloga famosa. Ela falou: é deprimido, não pode ter intestino preso porque é serotonina. A maior parte da serotonina é produzida nos intestinos, né? Minha mãe, mamãe, tava falando, ah, tô tonta. Aí eu falei, mãe, ferra, ela, não tô comendo feijão. Mas eu falei, se você come pão e macarrão. O glúten desses alimentos gruda toda na parede do intestino e não deixa absorver. Aqui na Suíça é. é muito comum, né? porque o pão é gostoso e tal. É. E eu vejo no meu trabalho, 90% das meninas com 20 e poucos anos têm que tomar injeção de ferro na veia, porque não absorve. Nossa. Entende? E eu parei de comer carne durante 6, 8 anos, eu nunca tive problema de ferro. E eu não tomava nenhum suplemento na época. Depois eu é. comecei a tomar. Nunca tive problema de ferro. Então, tipo assim, é o um intestino. E sempre assim, você, ah, mas como limpar? Ah, tem máquina, tem dieta, mas olha só. Eu tinha uma vitamina, que um, um, um, com 17 anos eu fui no médico iridologista naturalista, que ele me passou uma vitamina 7 na época. Mas a base da vitamina era farelo de trigo. Aqui tem farelo de dinkel, tem um monte de coisa aqui na Suíça. Por quê? Quando você faz uma vitamina com isso, vira uma bucha. Aí vai passando na parte do intestino e vai limpando. Então, tipo, faz uma cura de umas duas semanas tomando de, em jejum ou à noite, conforme vocês quiserem. Mas, tipo, usar esse tipo de alimentação, né? Não falta linhaça. Eu comi tanta linhaça que o meu corpo não gosta. Tipo, uma alergiazinha à linhaça. Meu corpo me que uhum. pare curte mais, mas tem esses alimentos que podem limpar o intestino da gente então a gente intestino limpo é o nosso segundo cérebro, muitos dizem que já é o primeiro, porque produz às vezes mais coisa que a gente precisa no intestino que no cérebro é. tirando o coração então a gente tem que prestar atenção também porque um estado, um estado alegre, você tem que estar sentindo bem, cara, eu tinha a prisão de ventre de oito dias, sabe? Nossa, eu o é. mais estupido do mundo é, minha mãe também tem uma dessas de vez em quando não, não dá para a gente ficar feliz toda enfesada, né? porque enfesada intoxica a gente, a gente sabe disso, mas é bom lembrar, porque são coisas básicas que a gente acaba passando o corpo batido, porque a gente fica correndo atrás, tipo, uma colega, a minha ideia é o que eu faço? Porque o pessoal aqui, você viu, né, amiga? tem um monte de suplemento, um monte de um monte de coisa aqui, hoje eu fiz um arroz com quinoa, um arroz vermelho junto, misturado, fiz legumes e tal, e quando eu não me alimento bem, eu tenho minha suplementação. Mas ela chegou e falou assim: Dé, me passa as dicas aí pra é, o, é, regular o hormônio e tal, porque eu tô com 50 anos, mas eu pff, ainda tô que nem uma vaca menstruando. <risos> Ai, o ah, que, que você faz? No, no meu cabelo, é a mesma coisa, eu não tenho cabelo branco. É, eu, eu, eu tenho a mesma vitalidade, eu posso falar que eu tinha quando tinha uns 25, 28 anos, a mesma coisa, tipo assim, sabe? Claro, às vezes eu paro de treinar um tempo, eu fico meio como todo mundo, mas tá beleza, tá beleza aí, tá beleza. Aí, dá pra bom pau, pau. Aí ela falou assim, ideia, o que, que eu posso tomar para melhorar? Eu falei, cara, primeiro de tudo, limpa o intestino, Porque você vai gastar uma fortuna de superfood, né? De clorofila, de lucuma, tem um monte, tem uma lista aqui que eu faço uma mistura minha, sabe? Você vai gastar uma fortuna de superfood, mas não vai absorver se o tixi estiver todo sujo. É. Então, gente, tem que fazer caquinha. <risos> tem, tem que, que fazer, fazer caquinha. E eu, eu falo, né? É, é tão fácil a gente ficar três dias sem comer, só com água. É fácil, gente. Não é difícil, não. Eu a gente sofre de... no primeiro dia. Mais... É o primeiro e o segundo que são mais punk, né? É. No Você terceiro faz... dia... Você acorda tão leve, com tanta energia, que você não quer mais parar o jejum. Uhum. O terceiro dia, nossa, todas as vezes que eu faço o jejum, no terceiro dia eu tenho, eu tenho força, que eu poderia tirar uma árvore do lugar, de tanta força e energia que eu tenho por causa da, da, da cetose, por causa da autofagia, né? Uhum. Então, assim, é tão saudável e é a melhor maneira da gente limpar o intestino. Na verdade, é fazer um jejum desse, né? E uh, tem uma outra coisa também que me ajudou muito, há sete anos atrás, foi a, a babosa. Ah, babosa, eu como todo dia. Sabe que uma dica para cá, hein, amiga, que a outra mandou um vídeo. Eu compro que a gente compra a folha, agora vem já no Natura, né? Eu corto, corto uns quadradinhos e congelo. Aí você toma de manhã, aquele é, quadradinho. Você sabe que uh, no Japão, uh, na mesa, depois do almoço, sempre tem uma folha de babosa e uns quadradinhos então é. depois, depois que a gente come depois que a gente almoça, nas empresas tem isso, sempre tem uma folha de babosa nas empresas, no restaurante, porque Sim. depois que a gente come, a gente pega um quadradinho de babosa e... que xixi, Já... eu não sabia, eu vou fazer é, no Japão isso é bem comum, então assim babosa no Japão, todo mundo come babosa Sim, <risos> né, as pessoas é... e você sabe quantos anos as pessoas vivem lá no Japão né, 100 anos, 110 abre, 10 anos ninguém é gordo e ninguém é gordo <risos> É, mas, mas isso tudo tem a ver com felicidade, tá gente? A gente entrou agora no intestino, mas é porque intestino também tem a ver com felicidade. Porque uma coisa puxa a outra. Aquilo que você come, a maneira como você alimenta o seu corpo. Imagina só, as suas células do seu corpo são seres humaninhos. Então, quando ele precisa lá, por causa de desarmonia hormonal, as células ficam igual malucas ali, estressadas. Então elas ficam, ai Deus, tem misericórdia de mim. Quem é Deus para as nossas células? A gente. É a nossa mente, né? E elas ficam, ai, Deus tem misericórdia de mim, eu não aguento mais essa vida, que é só estresse, só estresse, eu tenho que trabalhar aqui igual uma condenada para que esse fígado funcione, para que esse coração funcione, porque... uhum. né? Então são seres humanos. Então eu sempre penso no meu corpo dessa maneira: será que as minhas células estão felizes? Porque se as minhas células estiverem totalmente em harmonia, trabalhando. Né, sem estresse, de ficar todo mundo concentrado em um lugar só porque ali está inflamado, porque tá, não está funcionando bem. Mas se elas estiverem trabalhando em harmonia, nossa, as células, são as células que vibram, né? As células vibram aquilo lá que elas estão sentindo. Então, se as células estão estressadas, o estresse vai ser vibrado, né? E a gente vai sentir no corpo, através de doença, das emoções. Então, uma coisa puxa a outra. Você se alimentou mal, as células não vão se sentir bem, automaticamente você vai ter pensamentos pesados que vão coincidir com a comida, com o intestino pesado, né? Um cérebro que liga, se liga ao outro. Pensamento pesado cria emoções pesadas, angustiantes, e aí você não sai desse ciclo vicioso. Então, por isso que a gente entrou um pouquinho aqui na comida, mas ainda estamos dentro do tema. Isso tem amiga, a ver com a felicidade. Né? Amiga, eu tenho um vídeo sobre isso, sobre amor próprio, que eu falo sobre isso, sabia? Eu comecei ah, uma técnica, né? Eu passo, eu, como eu passo óleo no corpo todos os dias, aí eu passo vendo uma luz rosa entrando, tal. Tá? Já tive feedback que assim, ela come... uma moça começou a conectar mais com o corpo e descobriu uma doença que ela tinha, autoimune, que ela não fazia ideia, entendeu? Uma doença rara. Mas é isso, o Cryo fala isso, que tipo, a gente entrar em contato, passar consciência para as células, para que elas saibam se sintam seguras. Porque assim, você... sabe quando você fica nervosa? Vamos dar um exemplo. Quando a gente tá nervosa, a gente tá falando aqui do físico, porque é a, fa... a parte mais fácil, tá facinho. A gente só mudar uma, um pouquinho a alimentação, não precisa fazer dieta nem nada, mas mudar um pouco a alimentação, ninguém vai passar fome, e começar a olhar mais para isso, já dá uma diferença muito grande, tá? Porque a gente está no físico primeiro que é o mais fácil, agora a gente vai passar para outra parte. É. Mas eu tenho um vídeo também no meu canal sobre isso, sobre amor próprio, e aí tenho, eu falo sobre isso, tipo, você tá, quando você está nervosa, você não treme? fica não treme de nervoso? Você vê até os cachorros tremem. Uhum. Por quê? As células, elas reagem até nossos padrões inconscientes de pensamento. Imagina é. um padrão consciente, consciente é. que fala, ai eu sei que eu vou ter câncer porque minha mãe toda que eu falei, gente não fala isso para de programar todo mundo teve na minha família, mas eu não vou ter acabou, então tipo assim é, você, se você sim, se elas reagem, elas não julgam ah, mamãe está mandando frequência de nervoso, vamos tremer de nervoso, imagina se você vibrar amor para elas são 10 trilhões de consciências vibrando o amor para você todo dia. Fica muito mais fácil. É muito mais inteligente. Greg, Greg Brayden fala sempre: 50 trilhões. É, é, é 10 trilhões? Acho que está entre é 10 50. e 50. É, de, de, de, de, de, de, não, é, células mais as bactérias, né? Mais as bactérias. É. É. Que, isso eu tô falando de um terço. <risos> Eu tô falando é. o mínimo, o mínimo vão ser 10 trilhões, eu já vou mais para 50 trilhões, tá? Até, vamos falar, botar agora as bactérias felizes também vibrando por você. É isso aí. Então, se você mandar amor para elas, então essa técnica que eu tenho do banheiro, até uma amiga minha tá falando, adianta muito. Eu me sinto tão bem depois, sabe? Você vendo saindo rosa, passando a mão no corpo. Passo creme, ou então só quando estiver secando, passa a mão no corpo e eu ficava falando: mamãe tá bem, eu cuido de vocês. Eu estou ah, no controle. Eu cuido de vocês. Isso, eu amo isso. vocês. Aí eu estou tá com pressa, mamãe está com pressa. Mamãe te ama, mamãe tá indo, saiu. Pô. É, eu também faço isso. Rapidinho. Tipo assim, quando o corpo está com problema, a, a, a na, na, na técnica atlante, né, que eu ensino. Eu falo também de uma vez que eu estava com uma dor no braço, acordei, acho que eu, eu nem dormi com o braço de uma posição, mas eu acordei com uma dor muito forte. Eu achei que é porque eu tava dormente, ia voltar, ia doer, tava preparado para doer. E não parava a dor. Parecia que eu tinha é, pensado um nervo, alguma coisa, mas doia muito, amiga, muito, muito, muito. Nossa. Aí, uma hora, eu falei, cara, não é dormência é isso. Aí, eu lembrei, a boca atlântica para o braço é aí, porque é a continuação do, do coração. E eu comecei a apertar, e fazer i, i, i. A frequência que o braço, o coração vai entender é i, as células, uhum. né, dessa parte. E quando eu faço a massagem, eu tô encostando, eu tô falando, eu tô aqui, na frequência que elas entendem. E aí eu começo a mandar mentalmente, tá tudo bem. E enquanto uhum. rei, eu estava tipo uma canção de unidade. Tá tudo bem, eu tô aqui, tá tudo bem. menino deu 30 segundos a dor sumiu. Sumiu, né? Sumiu. Uhum. Trazer consciência para o nosso corpo. O problema é que quando dói, a gente tá com tablete para dentro, tá com remédio para dentro. Nossa, nossa, é. Não a é falta de consciência acaba matando. Uhum. E o corpo acostuma. Tipo assim, ela, é. fala, ela acha que eu não sou capaz, não sou. é que nem você para o filho falar, você não presta, você não é capaz, você não pode fazer nada. Ele é. vai ficar lá sem fazer nada. Então, uhum. tipo assim, prestar atenção, o corpo é uma inteligência perfeita, o corpo se cura. A gente precisa dar só informação para ele. É. só isso. Boa Amiga, parece que, parece que você assistiu meu stories, hoje você está repetindo todas as palavras que eu deixei nesse... É, eu subi, eu subi, eu subi. Ah, Então, está aqui no stories que... da Karen, está aqui a repetição, replay. A Milene fez uma pergunta aqui também, eu deixei lá no stories, mas você sabe, né, stories é muito rapidinho, não tem como ficar explicando, tá? Uhum. Uh, Karen, por favor, fale mais sobre como programar a água para a gente tomar, tá? Vamos falar aqui de uma forma resumida, tá? Senão a gente fica aqui três horas falando disso. da Três lives. Pois é, é eu, eu sou assim, quando eu faço jejum, tem que ter muita coerência meu jejum, meu dia a dia alimenta, tem que ter coerência, tá? Porque não adianta nada eu ficar cuidando do meu corpo, né? E o nosso corpo é 75%, 80% água. Então, da mesma forma que eu programo a garrafa de água para eu tomar, meu corpo está sendo programado 24 horas por dia através dos pensamentos, emoções, as coisas que eu falo estão tá programando também a água do meu corpo, então é isso que eu vibro, né? Então não adianta nada eu cuidar do meu corpo, da minha água programadinha aqui, toda bonitinha, centradinha, alinhadinha, e depois eu vou lá na torneira, pego uma, uma água para tomar, ou eu vou no mercado, pego uma garrafinha e tomo aquela água sem assim, programar, porque aí... Eu cuidei tanto do meu corpo, eu vou lá, pego uma água do mercado, né? Que ficou lá na prateleira, passou ali milhões de pessoas com sentimentos de raiva ou de angústia, programou aquela água toda, ficou toda feia e você coloca no seu corpo, né? Então, o que que acontece? Antes de eu tomar uma água de forma consciente, seja comprando no mercado uma garrafinha ou tirando da torneira aqui de casa, antes de tomar água eu programo ela. Eu coloco a intenção do amor na água. O que, que eu quero ingerir? Eu quero ingerir amor, alegria, paz, saúde. Eu quero ingerir tudo que é de bom para o meu corpo. Então, só o fato de eu pegar água, fechar meus olhos por alguns segundos, agradecer pela água e jogar toda essa intenção de amor, as moléculas da água já vão começar a se mover e se programar para o amor, para, para algo positivo. Né? então eu não dou um gole de água, não tomo nada sem antes eu programar essa água, não, eu aprendi a sempre agradecer a jogar a intenção, tá? então assim, de uma forma bem resumida, tá? porque é, é, falar sobre reprogramação de água, a gente pode dar um curso aqui, <risos> porque a gente tem como comprovar as moléculas da água quando a gente congela ela, né? e por exemplo, se você jogar uma intenção de ódio na água, e você congela, aí você vai ver no microscópio como que se formou a molécula da água. Se você joga uma intenção de amor na água e você congela, a hora que você olha no microscópio, está uma molécula linda, se forma uma coisa maravilhosa, tá? A mesma coisa no nosso corpo, porque somos 75% a 80% de água. Então imagina o poder de você ficar 24 horas no dia, pensando positivo, sentindo é, emoções de frequências altas, falando palavras construtivas ao invés de reclamar, ao invés de falar palavras destrutivas. Olha o poder disso, né? Então, o reprogramar da água. O que, que eu tenho na minha, na, na minha cozinha, por exemplo? Sabe a, a flor da vida? Tem os adesivos, né? Você também tem, né? Na sua janela, em todo lugar. Eu tenho aqui, gente, em todas as janelas da minha casa. Eu já já tem um aqui. A, a é. tá para ver no cantinho, ali em todas as janelas da minha casa, vidro, eu tenho a flor da vida, tá? Então, na minha cozinha, eu tenho um adesivo colado, assim, na, lá no, na pedra da minha cozinha, é uma flor da vida bem pequena, assim. Aí eu tenho uma garrafa de água, e eu deixo a garrafa de água o dia, a noite inteira, em cima da flor da vida. A flor, o símbolo da flor da vida já é tão fantástico que vai programar as moléculas. Uma outra técnica é de você deixar a garrafa da água do lado de uma caixa de som e tocar música clássica. A música clássica tem uma vibração totalmente harmônica que, que programa as moléculas também de uma forma maravilhosa para que você tome depois. Então, essas são umas maneiras que ajudam as nossas células a ficarem felizes, né? que tem tudo a ver com com o com, com que vamos sentir depois, com o que vamos pensar. É uma coisa, puxa outra. Né? Obrigada pela pergunta, Milene. É Pedrinha, gente, tem pedras, que a gente pode também ter uma informação legal, a gente limpar as pedras e colocar. Tem os códigos de grabovoi. Tem uma que uns anjos falam que quando não souber, pega um copo, fala três vezes, um copo de água, um copo de luz, um copo de água, um copo de luz, um copo de água, um copo de luz. Tem gente que fala para para ativação da juventude. Tem mil coisas, a gente botar o amor. Eu gosto de... Quando eu estou... Eu, eu de levar minha água para a academia, eu encho na torneira, eu vejo um chokurei, um símbolo do rei, que passando, iluminando tudo, ou a flor da vida passando, iluminando tudo. Só esse segundo que você vê esse símbolo ali, trocando tudo. Já é. ou então, bota aqui no meu chakra do coração e vejo entrando rosa, tipo, tem várias técnicas, porque eu posso mudar as moléculas da minha água no meu filtro, eu tenho um filtro de barro, cheio de coisa, cheio de símbolo, <risos> cheio de pedra, <risos> taquion, um negócio que ativa a inteligência da água, é. e daqui, a minha água é meio doce, sabe? Eu daqui, se eu pensar na minha água lá, visualizar toda a luz dentro do meu filtro, eu estou mudando todas as células da minha água do filtro. A intenção está tudo para É a limpar. intenção. É, intenção. Então, é isso, é isso que as pessoas precisam é, pensar. A gente precisa vigiar e orar, mas o que, que significa vigiar e orar? É você ficar de joelho orando o dia inteiro? Claro que não. São as atitudes, são as palavras, são os pensamentos, então não adianta nada eu meditar ali 30 minutos e depois eu sair da meditação e, e tomar ou comer qualquer coisa ou de repente reclamar, né? Então, assim, precisa ter uma coerência, isso é o vigiar e orar o dia inteiro. Então né, preocupação ou a autocrítica, auto né, ah, eu não sou boa o bastante, ah, eu não consigo, eu não sou capaz, ah, ninguém tá. gosta de mim, né, isso tudo também é... Minha, sabe o que que causa isso? Pensamentos tóxicos contra si mesmo? Hum. Baixo mau hálito, hum. cheiro de podre. É, sabe isso eu aprendi causa? com a, a Cristina calma. Cairo. É, uhum. eu vi isso, eu vi clientes, pessoas com esse padrão, eu conheço pessoas que tem um cheiro e elas não sentem, tem um cheiro, o Thomas falou, nossa, tem um cheiro de carniça, nossa. sabe? Cheiro de coisa morta, assim, mas é porque O que é miasma, né? A miasma fica na aura, o um miasma é um termo da medicina, que é alguma coisa que apodrece, são padrões pesados de conhecimento, tanto que o solo fala, as pessoas, a maioria das pessoas normais que não trabalham energia, elas fedem, porque é. ficam esses miasmas, né? Imagina isso no nosso corpo físico, né? que fica tão denso os pensamentos, tão denso quanto você, eu não presto, eu não sou boa o suficiente. É. E isso, vai, isso vai, vai se refletindo fora com o um odor. Minha avó tinha isso. Uhum. né aquela culpa, tá? aquela coisa de não se perdoar. Então, tipo assim, é... então, prestar atenção no hálito, né no nosso hálito. Verdade. Uhum. Né? Se a gente não sente, pergunta pra alguém. né Limpa a língua, porque 90% do mau hálito vem da língua, tá? <risos> 10% dos... De... É, 9% dos dentes, eu acho que 1% da bactéria no estômago. Uhum. Então, prestar atenção é, no que tá vindo de dentro da gente, que já dá uma dica, né? Isso então, me lembrou uma coisa, André, que, tem, que bom, até hoje, quando eu lembro, me dá um embrulho no estômago. E uma vez, os meus mentores, uma vez só, eu não sou muito de um umbral, eu nunca sou, sou nunca um... vou, sou levada em um umbral, né? Mas uma vez eles quiseram me mostrar. E a hora que eu cheguei lá, isso eu nunca vou esquecer. Eu vi lá um espírito, que ele tinha uma, uma gosma, assim, ao redor dele, que era uma gosma meio verde, e cheirava tão mal aquela gosma. E por onde ele passava, ele ia deixando o rastro, uh, o rastro da gosma dele. Eu não me esqueço dessa imagem, porque foi uma coisa tão horrível. E os meus mentores... É, parece o gelé do, do, do caça-fantasma, né? Aí os meus mentores falavam assim, esse é um tipo de pessoa que carrega muita frequência baixa consigo, que é a culpa, que é a raiva, as mágoas, o ressentimento. Não é diferente de uma pessoa que está aqui encarnada, né? Então, assim, quando você falou agora de Mauálito, a primeira coisa que me veio foi essa imagem que eles me mostraram lá no umbral. É, fica uma coisa meio pegajosa, pesada, fedorenta. Oh, e aí, ainda esses espíritos, quando eles grudam na gente, a gente acaba ficando com, com mesmo a mesma densidade aqui, né? <risos> <risos> <Meu Deus. risos> Incrédito babando. Aí você falou do mau hálito, então eu falei, gente, é mesmo, ui, é pesada a coisa. Vou passar para outras técnicas, amiga. É, música, gente, para de ouvir música de corno manso, música de dor de cotovelo, prestar atenção nos mantas, a música em inglês é linda, mas presta atenção no que é está que falando essa joia. É isso mesmo. Música é. clássica, ativar a terceira, a gente eu aprendi isso aqui com o Fernando Machado, é aquela coisa que a gente é o bar que desenvolve a terceira pinhal, Mozart se a garganta e o coração Beethoven, a gente ficou ouvindo barra aqui uns três dias, eu o a gente ficou drogado, eu falei para de botar esse barra, eu já tô barra, Nossa, começou, a, a, a, a cabeça ficou muito bum, bum, bum, bum, é. ativa muito, então presta atenção na música, nas frequências, a gente já sabe disso, mas sério, presta muita atenção. Né? não só no que sai, mas também no que entra. A gente, é, a gente come não só com a boca, com as mãos, com os ouvidos, com os olhos, Sim. com a pele, né? com a nossa energia, é. das pessoas que estão perto, a gente vai acabar ó, né? se, se entrosando. Então, tipo a assim, gente prestar atenção em tudo, não só na, na, na, na comida e na água. O que mais, amiga? O que a gente absorve? Nas leituras, os vídeos? Sim. Televisão a gente não está entendendo. Bom, televisão acho que é, é, a, é a hora que a gente fica Fala. mais hipnotizada até a televisão. Eu sabia, vou ter que falar isso, amiga, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar. Fala. Dando neuroplasticidade cerebral para um curso que eu dei. Sabia que agora... Isso tem, eu li no Google Academics, um estudo aqui do não sei o que, de Zuri. E já estão usando isso há um tempão, tá? Como se fosse uma notícia nova, mas não é. A, antigamente, aquela mensagem, mensagem subliminar era o penizinho lá no desenho animado. Não, não é? Agora, da frequência que você está aí na tela, na televisão, no computador, dessa distância até o olho, tem umas frequências que entram pelo, por você, pela sua energia e mudam, recodificam o seu DNA. A célula, é. Miquinho. A é. célula. Então, um, todo cuidado é muito pouco. E a, o pessoal de marketing sabe disso e usa isso. Isso é, é por lei, eles podem usar. Entendeu? Então a gente é tipo assim: a gente é uma máquina e só a gente não sabe se programar. Porque o Regis. Pois é. A... Então pois. a gente. Fica é esperto, fica é esperto. esperto Corno elétrico. Tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Porque o bicho é sinistro. Então. Todo cuidado, cuidado é pouco que a gente assiste. Eu amo Marvel, eu adoro essas coisas. Eu sei que tá cheio de coisa ali muito legal, mas também tem coisa que não é muito legal. Então, como eu falei para... A gente pode botar depois o um número para eles, né? O a número gente pode. Ah, amiga, eu vou colocar agora. Quer ver? Eu vou fazer um banner aqui. Aí você já me fala o número. Fala aí, fala aí. 387... 387... 6, 1, espaço 61... Espaço 34. 34. Gente, isso é muito interessante, Fala tá? meia. Não fala meia, fala seis, Tá? Quando a gente assiste um filme, né, amiga? Quando a gente assiste um filme é. ali que você não quer ficar com aquela energia do filme... É bom, todo dia antes de dormir. Eu faço com Thomas três vezes. A gente fala esse número alto, 387. Eu quando eu vou dormir, antes de ele esquecer, eu falo Thomas 387, 6134. A gente já decorou. Então, tipo, você vê esse número... Eu visualizo na minha testa, não importa. Ao contrário, espelhado, não importa. Eu vejo esse número na minha testa eu, falo, ele, eu vejo ele entrando em mim e falo, voltando à minha codificação natural, da minha essência. Perfeito. Menina, perfeito. a gente sente um estreco no corpo. Eu faço três vezes. Quando o Thomas não faz, ele tem pesadelo. Depende uhum. do que a gente veja. E não é coisa pesada, não, viu? Até estranho. Anotem, tem... gente. Anotem, é. façam isso, porque eu acho que tem muita gente ainda que assiste novela, né? que fica assistindo o Jornal Nacional. Essas <risos> coisas. É. É da Carol Capel, que é um código, não é e foi um ser, acho que foi um arturiano que passou, Tá? e ela uhum. passou isso num vídeo. Eu, eu lembro, eu lembro. Um print, uhum. foi, acho que foi até num vídeo, não sei se que depois ela botou para o canal secreto lá. Eu tirei um print e f... eu botei na minha gelad... aqui na cozinha. E aí a gente já decorou, porque toda noite assim, a gente faz a meditação, a conexão, eu trabalho a energia, mas antes de tudo eu faço esse número. É legal porque a gente nunca, às vezes, não precisa nem ser televisão, precisa, é só você de passar em algum lugar, você é, sentir uma frequência ali e ficou gravado, né? E o que as pessoas às vezes não compreendem é que essa frequência entra e faz uma grande diferença no nosso DNA, sim. Você sabe uma faz. coisa que eu fiquei meio rodizada, rodizada. É um som, né, que tinha, aqueles mostram esses, esses cursos aí, que você escuta no fone, no outro, né? E aí tinha um som de porcos. Uhum. E esse som, ele tanto pode, parece que ele ativa a nossa parte instintiva, pode dar tesão sexual, mas ele também é, ele faz você ficar com ânsia de alguma coisa. Se você está numa loja, você vai ficar com aquela gana de alguma coisa, não sabe o que é, e vai comprar mais, porque tá faltando alguma coisa, seja um pênis, seja uma vagina, seja alguma coisa, está faltando. Então, nossa. Eu vou ter que E eu entrei naquela Hornbar. É uma loja que tem aqui, né, de produtos... De construção. Uhum. Menina, na hora que eu entrei na loja, assim, um corredor, né, assim, de vidro, que você vou na loja, tinha um monte dessa, das televisões, eu não vejo televisão, mas tinha a propaganda deles rodando, e era esse barulho o tempo todo no fundo, porque era uma fazenda de... aí Sério? Me... Porque, assim, se tem algum filme, alguma coisa que tem uma frequência sinistra, eu começo a passar mal, sabe? Me dá um enjoo, me dá uma coisa tipo assim, sai daí. Na hora que eu entrei na loja, que eu escutei isso, aí me veio aquilo manipulação. Aí, eu, de onde é que tá vindo? Eu me toquei eu falei, gente, o barulho do porco. Nossa, né? não, eu, não eu, loja, não eu não tinha tá escutado passado. isso. Que nem tem loja, já viu? Que aquelas moças, tipo o Chicorê aqui. Que sim, bora... sim, sim. De caos mental, porque você fica fácil, então você fica meio atordoada. Aí, ah, vou comprar tudo. Estou comprando isso, comprando aquilo. A gente é manipulado o tempo todo, em todas as lojas, pela rua, na televisão. Imagina na televisão. Então, gente, todo cuidado é pouco. A gente ficar esperto. Se liga, beleza? Não, gente, é verdade, tudo isso tem a ver com a felicidade, porque se a gente não vigia, isso aí vem, entra e fica, olha, a gente faz morada mesmo, se a gente não tiver, tipo, umas técnicas dessa, fica lá, fica lá e fica rodando. É, queria é, um é, é programinha. Eu lembro que, uh, eu acho que eu tenho isso em uma das minhas aulas do curso Esquema 23 que eu falo exatamente sobre isso, sobre música, né? ainda mais no Brasil aí, cheio dos funk, cheio dos sertanejos, aquelas dor de cotovelo, sabe aquelas músicas assim, bem, eu sou eu sou sou traído, não, sou chifrado, aí que começa com Ana e termina com Ita, que é o nome da minha avó. <risos> eu não sei, eu não escuto as músicas dela. Eu escutei um Eu não trabalho, sei nem o que ela fala. O um vídeo de uma abelha, aí estava assim, né, eu pensando que era essa cantora, a abelhinha que estava rebolando, eu nem sabia que a música era dela. Eu falei, gente, tipo assim, eu não escuto. Eu não escuto. Não. Não, então. E aí as pessoas vão lá e, e escutam a música porque a batida é legal para dançar, né? Mas aí automaticamente começa a escutar e de repente está cantando junto a música. E não sabe que o nosso cérebro, gente, quando a gente canta uma música e quando a gente ouve repetidamente, o cérebro não entende que aquilo não é você que não é a sua vida, você contando a sua vida. Então, quando você escuta uma música e fala ah, eu sou depressiva porque eu perdi você, eu não sou nada sem você, o que, que o cérebro vai entender? Ah, ela é depressiva porque ela perdeu alguém e ela não é nada sem aquela pessoa. Então, pum, deixa eu gravar aqui, ela não é nada sem aquela pessoa. E aquilo vai ficar um programa na sua cabeça, então a pessoa nunca vai ser feliz com ninguém. Ou nunca vai ser feliz, porque ela só vai ser feliz se tiver alguém. É um programa que fica, né? Exato. Enquanto você não aprender a desprogramar isso, a pessoa não... E aí, não é feliz no relacionamento, não é feliz com os amigos, tem um monte de problema e não sabe por quê. É por causa desses programinhas que vêm e a gente inconscientemente absorve, né? E não consegue desprogramar e fica lá... E a felicidade? Onde fica? No Beleléu. <risos> eu falo, meus aqui falavam assim, ah, tinha uma festa, eu não vou coisa brasileira, ah, você não gosta, de é bunda música? Eu falo que era bunda música, né? Que é só uhum. Mas, na verdade, essas músicas, assim, são boas, de repente você tá meio deprimida, quer ativar a Kundalini e tal. Mas cuidado, porque o excesso delas, todo excesso faz mal, vai trabalhar primeiro o primeiro chakra e ali também fica muito medo e culpa. Então, tipo assim, a vibração do medo pode ser, tipo tem um momento aí na tua vida, entendeu? Tipo assim, tem músicas que são legais, são, mas tudo tem seu momento. Tipo assim, ficar escutando música que é ótima, é ótima, mas tem que aterrar depois, senão a gente fica voada e não tá aqui na terceira dimensão. É. Então, tipo assim, com moderação, eu escuto, sabe, uma dica, né, que me perguntavam muito, ah, como é que, que música que você escuta, que chegava aqui, casa às vezes música pop, eu falei, é Jason Mraz, que ele tem todo o processo espiritual dele na música, é muita consciência, e ele coloca todos os instrumentos a 432, né? E o, que assim, duas músicas pop que eu gosto é Jason Mraz e o, as músicas antigas do Ed Sheeran, que ele canta uhum. muito, muito com a energia do coração, o meu coração uhum. abre muito com o Chaco, as músicas dele mais antigas, não essas populares de dance, não, uhum. mais antigas, e eu escuto Fia, aquele que eu te mandei, F-I-A-I-A, -A, que é Sim, uma... é linda que também conta todo o processo dela, é muito consciente, a música dela é de cura e é bem animada, uhum. tipo assim, para dias que você quer dar uma animada, tem que limpar a casa, ficar, ficar escutando um mantra e não sai do lugar. <risos> Atrasa todo. Então, tipo assim, músicas que a gente possa ouvir, presta atenção na letra. Na frente, presta atenção na letra, pra, é verdade. Para a gente poder também alimentar a nossa alma com esse tipo de música. Tá? Sim. Acho... Agora eu, eu agora eu falo assim, não é que eu nunca escute uma salsa, uma bachata. Eu escuto gente, porque eu sou aquela pessoa que amo dançar, né? Eu escuto sim, só que eu presto muita atenção no que eu tô escutando. Eu presto muita atenção na letra, né? E se de vez em quando eu canto aí uns uns textos aí só pra, só para brincar, eu canto de forma consciente, dou risada e depois desprogramo. Eu desprogramo. E eu tenho uma técnica para desprogramar também. Onde um eu? Na verdade, eu tenho aqui no playlist, se vocês forem lá em Esquema 23, vocês vão ver a técnica do Esquema 23, que é para desprogramar, tá? Mas é, um dia a gente faz todo mundo junto aqui. Legal. É que a hora está passando, amiga, já estamos aqui há 51 minutos. Olha isso, vamos, vamos pensar em mais alguma técnica que a gente pode dar para o pessoal aqui, olha. Sim. Já falamos sobre alimento, sobre a água, né, sobre o físico. Já falamos agora sobre tudo aquilo que a gente ingere, música, leitura, televisão... As pessoas com quem a gente conversa, né? O que, que essas pessoas falam para você? Será que ela está compartilhando reclamação, a vida dos outros, a, os próprios problemas? Com quem é que você conversa? Olha, eu, gente, eu só trabalho. <risos> Meu telefone fica no mudo. Eu não, nunca atendo o telefone. Não adianta me ligar que eu não atendo, porque eu estou sempre aqui cuidando. <risos> e quando eu tenho que conversar é com a Andréia, são com os amigos que estão ali no mesmo, no mesmo nível, né? Que eu sei que não vai reclamar, só vai falar de coisa de luz, só vai <risos> falar de, né? de coisas bonitas. <risos> pra gente rir. Pois é, a gente ri, mas a gente ri de uma coisa saudável. <risos> <risos> gente, né? Você é o falam que é o resultado das cinco pessoas que você mais se conecta. Eu fui entender, é. porque em 2020 a vida me cortou três pessoas, assim, duas delas eram. eram tóxicas, mas eram pessoas que no final. É, tem pessoas que você acaba equalizando muito e vira meio que um ciclo vicioso, e a gente pode ver o pessoal chama de vampirismo. Eu não acho que é vampirismo, mas a gente tomar cuidado, porque tem pessoas que a gente gosta, mas a gente sabe que não faz bem. Então, tipo assim, modera também o contato com essas pessoas, né? É, tem, e pede e reza, reza, reza para que todo malamém seja <risos> Porque ajuda muito, viu? Porque aquela coisa, né? Ai, não reclame que as pessoas saem da sua vida. Você não rezou para que o mal seja eliminado, o mal que a gente fala, ou seja, o que está entupindo ali, né? Porque eu vi que depois que saíram essas pessoas, a minha vida foi, eu encontrei o Thomas, foi o consultório, tipo assim, o trabalho já sabe, estava dando enrolada, desenrolou tudo. Então, tipo assim, é impressionante como é que tudo trabalha a nosso favor quando a gente está focado no, no, no positivo sabe? É. Não é a dor. esse orar, esse virar, vigiar sempre é os pensamentos, saber o que é. você está pensando, é não muito importante. Conta. A meditação é uma ferramenta maravilhosa, se você não consegue ficar paradinha, o Matias ensinou uma técnica que o mestre dele ensinou que eu uso, tá? Eu usava uma antes do aspirador, que é da Alexandra Solnado, você vê vindo do infinito antes de começar a fazer a meditação, sugando tudo, sabe? Vindo um aspirador de luz, sugando todos os pensamentos que você tem para esvaziar a mente. A minha amiga fazia uma que ela botava tudo na mochila e ela caminhando na mente dela. E no caminho, ela soltando <risos> tudo pelo caminho. Ia caindo tudo com a mãe, a preocupação que ela tinha, com os irmãos. Até ela, a mochila ficar leve e ela continuava caminhando na mente dela. Ela caminhava na mente dela enquanto ela meditava, que era o jeito que ela conseguia. Porque se a pessoa é muito agitada, não vai conseguir ficar paradinha. O, o Matias é, mesmo é. ensina a gente olhar para o teclado do computador que estava com a gente falou, olha, não dá, você não consegue. Olha para o teclado, concentra numa letra prestar atenção, só a gente criar um foco sabe, já ajuda e ele ensinou a técnica que os mestres deles ensinaram ele criou um átomo na frente dele, um pontinho pequenininho, e ali era um buraco negro, então todo pensamento é puxado e indo para aquele buraco negro, olha só de falar isso eu já sinto uma vibração aqui saindo do negócio, aí eu vou esquecer tudo, ah, eu estou falando <risos> impressionante essa técnica eu uso o tempo todo Apareceu uma coisa eu gosto quando eu tô caminhando na roupa. Não vem na frente, fica lá ó, o buraquinho. Eu vejo do lado assim ó, fico puxando e saiu. Pronto, não tem mais nada, sabe? Tipo Bom, assim, conseguir é. ficar com a mente. Eu vejo que realmente a paz, gente, é a grande chave para a gente conseguir é, equilibrar os hormônios e sentir essa satisfação. Eu nasci extremamente ansiosa, nervosa estressado, já nasci com problema de fígado, com a raiva danada de tudo que eu não sei o quê, e tinha uma prisão de ventre, né, mãe? Minha mãe me dava mamadeira de mamão com laranja, outro dia eu comi uma mamão de um quilo, e eu não vou ao banheiro fazendo por nada, tipo assim, não tem mais efeito para mim, né? Então, tipo assim, agora não tem mais prisão de ventre, graças ao todo, desde que eu vim para a Suíça melhorou, mas é, a gente entender que é possível sim, tá? eu sou a prova viva. Eu sou a prova viva. Se eu virei vegetariano do noite para o dia, eu comia fígado cru, não estou aqui empregando vegetarianismo. Estou falando porque me ajudou no processo. Sabia? O meu ex-marido, a gente odiava vegetariano. Eu, falei, <risos> eu também não entendi esse povo. <risos> aí ele falou assim, um de, dia, depois de uma semana, ele sacou. Você não está comendo mais carne? Eu falei, não. Eu falei, ele fez uma cara eu falei, agora eu nem preciso mais pedir de divórcio, ele vai pedir sozinho. Aí, mas aí, depois de um mês ou dois meses, dois meses, ele falou assim eu prefiro você sem carne aí eu olhei assim, falei, por quê? Eu falei, que qual bem? foi a mudança? vai pedir o um divórcio, ele falou, você fica muito mais calma você tá calma ah, isso é óbvio, né, isso acontece eu muito rápido, rápido eu fiquei duas, não, duas semanas a um mês, as duas primeiras semanas foram muito fortes eu ficava, como tava desintoxicando nossa, eu ficava assim que nem uma retardada eu sentia aquilo tudo no meu corpo e eu não conseguia mexer eu uhum que nem a é primeira vez que eu botei um taquion na vida fico lá. e aí depois gente sabe, é natural e agora quando às vezes, eu sou como eu tomo eu sou, precisa precisas de carne, de vez em quando aí ele não fala não vou comer sozinho, eu vejo que ele precisa aí eu tava, tá, eu como, mas eu sinto a frequência da carne, como é que o café eu tomei o café, eu sei quando é o café o que que tá fazendo em mim, eu consigo uhum. equilibrar o efeito dele, sabe tanto uhum. que para, se você conversa com as células tudo bem e quando eu como a carne, eu sinto o efeito da... Né? A gente tenta comprar carne bio, aquelas coisas, né? Mais saudável. Uhum. Tá? Mas eu sinto o a, as emoções do animal. Porque a gente come a informação do animal, né? Um SB. Você vai comer toda a informação emocional de vida, visão de vida do animal. Então, eu fico sentindo aquilo. Porque antes de comer, na verdade, eu faço... Eu dou uma benzida ali. É muito rápido agora, mas antes eu chorava muito. Eu, quando eu vejo, tipo assim, eu vi tal tá um nugget. Agora, eu amo mais o um nugget vegano. Que é amo, amo, amo. Eu é. também, aqui em casa tem quase toda semana né? Gato Vegano. É muito mais saboroso, muito mais. O hambúrguer vegano é tudo mais saboroso. É. E aí, quando vai, é tipo assim, um pedaço de alguma coisa e eu vejo o animal que tá ali. É complicado essa bodajazinha de frango e camarão, porque é muito de ser morto ali, tentar um só, tá? Onde é. um difuntinho só tá bom. Aí olha ali e eu imagino aquele ser, desde que ele era bebezinho, como se eu tivesse criado ele com todo o amor e no final me despedindo dele, agradecendo ao serviço. Porque falam que na hora que a gente vai, a gente vai ver tudo, né? Ou seja, você é. vai comer você mesmo, porque você tá ali, um pedaço de você ali. E aí a é. tipo, vai agradecer o tal. Mas assim, essa consciência já ajuda muito o nosso corpo. E tipo assim, da água. Que nem uma vez eu tava conversando, alguém me deu uma água, eu tomei. Eu falei, putz, sabe, não fiz aquele negócio. que eu tava lá, é. entrou, eu comecei a ver a luz descendo, a luz descendo no meu estômago, eu fiz um chocoria, uma flor da vida. Sabe? É a intenção, né? É a intenção. E a consciência, né? Você saber o que você está fazendo com o seu corpo, né? Exato. Se você, tipo assim, se você está pensando o tempo todo bom, você é uma bomba de gerar coisas boas. Então, o alimento você vai gerar... Tipo assim, uma vez eu comi, estava num restaurante com o pessoal do trabalho, aí pediram, eu falei, tá, eu fiquei de não comer com o que eu estava começando, né? E aí o pessoal fica aquela coisa já é toda estranha, Andréa. Agora não vai comer esse negócio, né? Aí, na hora, eu botei a mão no meu estômago, as duas mãos no meu estômago, e comecei a abençoar. Gente, estava pesado o meu estômago, eu tinha tomado vinho, eu não queria beber. Aí eu acabei bebendo, tá? Fiz, fiz uma cagada do, da noite. Mas eu botei as duas mãos no meu estômago e comecei a abençoar tudo que estava dentro de mim. Nossa, aquilo foi fazendo. Eu senti uma energia. Ah, transmutação, isso. né? Hum. Leve. É, é muito possível isso. A gente tem todo o poder, tá? A gente tem o poder hum. do, nosso, é. do nosso corpo e de tudo que está em volta da nossa energia. É, é isso que sabe. eu falo quando a gente é consciente. Desculpa, André, te cortei Não, não, não, não. Pode falar. <risos> Desculpa. Não, eu falo assim, que quando nós somos conscientes e a gente vi, vigia e ora o tempo todo, e eu mais uma vez, vigiar e orar não significa ficar de joelho orando ou meditando o dia inteiro, mas o vigiar e orar é você controlar o que você está deixando entrar na sua mente para que transforme a, a sua emoção, para que é, influencie nas suas atitudes, nas suas palavras, tá? Isso é o vigiar e orar. Então a minha técnica, que eu já compartilhei várias vezes, eu saio de mim. Eu saio e eu me observo lá de cima. Às vezes eu estou ali preparando o alimento, eu saio de mim nesse momento e fico observando. O que é que a Karen está pensando ali enquanto ela está cozinhando? Ou eu vou caminhando na rua, ou quando eu estou caminhando na floresta, eu saio de mim, aí eu fico observando eu de cima andando e fico... Perguntando o que que a Kéla está pensando enquanto ela está caminhando. Então eu fico o tempo todo me perguntando o que que eu estou pensando, o que que eu estou pensando. E aí quando vem o pensamento, por que que eu estou pensando isso? De onde vem esse pensamento? É meu? É meu esse pensamento? Exato. Por que que ele está aqui, né? Então isso com tudo, com sentimento, com pensamento, com, com as atitudes, porque eu sou eu sou uma pessoa super alegre, né? Sempre fui. Eu tenho alegria assim como marca minha, logo mesmo. Kéla é alegre, <risos> mas eu, já, eu também já fui o contrário, muitas vezes. Eu era muito panela de pressão, pá, pá, pá. Eu ia engolindo, engolindo, e pá, explodia, né? Eu era assim. Quando eu não era alinhadinha, a gente explodia o tempo todo. Então, assim, às vezes tem dias que eu não acordo bem também. Às vezes tem dia que eu acordo e falo, ó, oh, queria ficar hoje na cama. Hoje era um dia de ficar na cama, não, não tô com vontade muito me levantar. Então, é, esse é o momento da gente vigiar e orar. Por que, que eu estou me sentindo assim? O que, que, tá no, o que, que, o que, que eu estou pensando? O que está que na minha mente? Né? O que, que eu posso fazer agora para melhorar isso aqui? Banho, banho, banho, vá para o banho. banho. E cantar no chuveiro. Aí eu já coloco lá a música carnaval, que a vida é um carnaval. Banha é tudo. Nós somos, como diz o Matias, a consciência d'água, seres de consciência d'água. Se eu sinto qualquer coisa e se quisira, seja o que quer é doença ou mal-estar, eu vou para a água, vou para o chuveiro. Só então tem é uma coisa, de... amiga, comigo. Ah. Tem uma coisa que eu preciso falar. Então... Toda vez que eu estou no chuveiro, toda vez que eu estou na banheira, é como se a água amplificasse todo o meu, o meu, meu é um espiritual. Momento, momento. E aí, momento de anotar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, o tempo todo no meu ouvido, e aí eu escuto as pessoas me, se comunicando comigo, aí eu tenho que trabalhar. É no chuveiro e na banheira. Nossa, é. Adoro... Nossa, banheira tá, mesmo. Nossa, banheira, amiga, bota taquião, bota pedra, rosa, não sei o que, bota música, não. Eu fico lá dentro, eu fico três horas da banheira, ninguém acredita como, André. não, <risos> achado, não nem lá toda engilhada. O Thomas não consegue a minha hora, eu falei, gente, como não é uma delícia. A minha vida, ah. se eu pudesse, eu tudo dentro da água. Eu também amo, amo, só que é exatamente quando eu tô na água que vem os barulhinhos de todo mundo Exato. querendo falar comigo, mas é. tudo bem, já tô acostumada. Eu mas canto bem. do mesmo jeito. É muito presta atenção, gente, na hora do banheiro é hora de, de conexão meu marido, ele adora, adorava tomar banho junto né ele chegou aqui, a gente só tomava banho junto eu falei, Thomas, eu preciso tomar meu banho sozinha é o meu momento de conexão comigo é. sabe, de falar com as minhas células, de receber minhas mensagens na hora que eu estou secando meu cabelo é a hora que eu faço minhas afirmações que eu, eu condicionei isso, né, que de manhã eu acordava cedo secava o cabelo todo dia e era de afirmação, eu sou feliz eu sou ágil, eu sou rápida, eu sou ótima eu sou foda, era aquela coisa meu mantra diário era ali e quando eu tô no banheiro cuidando de mim, ouvindo, às vezes, alguma coisa, né, ou então botando uma música bem legal, é aquele momento que começa a gente, ó, tá sozinha na tua energia, cuidando do seu corpo, gente. Olha, você tá ali no seu templo e começa a mandar mensagem. Então, abram sua aura, sua mente, seu coração, para receber as mensagens na hora do no banheiro, no banheiro, na nossa hora. Sim, aura. sim, isso é muito importante. Consciência. Não dê um passo na sua vida sem estar consciente. Então, para mim, qual que é a fórmula da felicidade? A observação. O que, que é meditação? É estar presente, é observar, Eita. né? É você saber o que você tá pensando, saber o que você é, saber cada passinho, tudo que tá acontecendo no seu corpo, tudo que está acontecendo na sua mente, no seu coração. Essa é a fórmula da felicidade, gente. Não tem como a gente ser feliz se a gente não ser consciente do que temos dentro de nós, o que tá acontecendo ao nosso redor observação. Então eu falo para todo mundo, eu medito sim, todos os dias, tá? Antigamente eu meditava duas horas, três horas, hoje não, eu aprendi que eu medito 30 minutos, mas essa frequência que eu alcanço na meditação que é da observação, eu fico o dia inteiro depois, vigiando e orando, isso é meditação, você fica o dia inteiro meditando. É que o né? pai fala, não precisa mais ficar as duas horas. E a gente leva a meditação para todo dia. Tipo Sim. assim, quando eu comecei a ficar no meu pensamento, quando a gente pensa em alguém, gente, a gente conecta com essa pessoa. Se a pessoa está com uma frequência ruim, aí você vai ter que doar energia para essa pessoa. Entendeu? Vai acabar perdendo energia. Se você está precisando, depende do processo que você está, tá? Tem uma hora que a gente vai doar, doar é normal. Mas se a gente está num processo de manter a nossa energia, sabe que a gente vai aumentando uma, frequ... uma oitava, então a gente prestar atenção... Eu ficava assim, eu lavava a louça, eu escolhi não ter máquina de lavar louça, porque eu tava. Onde é que eu tô? Eu tô André, eu tô lavando louça, porque não tava lavando louça, melhor mentia. E quando eu comecei a ficar no meu corpo, eu parei de me cortar, porque eu me cortava toda vez que eu lavava a louça. Eu dava um corte em algum Nossa. lugar. E aí eu comecei a ficar, tipo assim, eu tô aqui lavando louça, eu tô caminhando, e a primeira, assim, mas quando, eu lembro quando eu comecei, quando eu vim morar para cá, tem uma, aquela rua, sabe, amigo, quando vem da. da... Não sei, se nunca veio para cá de trem, né? Só vem de carro. <risos> que vem da, do, da, da estação. E aí uhum. é laborizada. E eu ficava sempre olhando, tipo, todas as árvores. Eu falo com as árvores, eu boto a mão nelas todas, sabe? Ficando. <risos> foi essa, aquela bruxinha lá. E aí eu falei, gente, aí a rua parecia Sabe o um negócio de filme que estica? Eu falei, sempre foi assim, eu estou mudando de dimensão. Ou sempre foi assim, e eu que não notava. Então, sempre assim, foi uhum. tá no caminho que você está. Olha para cima. Olha para cima. Olha para baixo, olha em volta, vê onde você está. Quando você está ali no seu corpo presente, gente, isso é uma dádiva. Vocês não sabem o que, que acontece, não dá para falar aqui, mas tipo assim, acontecem acontece milagres quando a gente está caminhando com esse ente em cima desse planeta. Sim. Ainda mais se você estiver descalço, assim, dá um barato. Acontecem milagres, mágica. Então, é. presta atenção eu tô caminhando, tem essa árvore, é linda, eu nunca prestei atenção na árvore, minha Nossa Senhora, olha, tem isso aqui, tem coisas, de repente você acha dinheiro aí, ó, ó, ó, ó, não tá prestando atenção, vai procurar dinheiro. E aí, mas tipo assim, é muito mágico isso, muito mágico. Então, tipo assim... Então, é. E as é pessoas, é, por, que que elas, por que que elas não conseguem ser felizes e elas acabam sofrendo? Exatamente por causa disso, por ela não observar os pensamentos, a, a essa presença do agora, ela fica no passado... Ou ela fica na ansiedade do futuro. Então a pessoa não consegue sentir a felicidade plena, não consegue sentir aquela, uau, eu sou a paz, uau, eu sou o amor, eu sou tudo e basta. Porque não observa esse momento presente de agora. Essa presença, essa observação, essa eu estou aqui. O que eu posso fazer de melhor aqui e agora? E não ficar lá no futuro pensando que pode acontecer, preocupada, a preocupação... Mata a gente aos poucos, é um veneno a preocupação, né? Ou ficar lá no passado, ai, aconteceu aquilo, não consigo esquecer, não consigo perdoar, não consigo, né? E fica lá no passado, ai, poderia ter sido diferente, sendo que no seu agora é onde você consegue fazer toda a diferença. Então a fórmula da felicidade é a observação, é a presença, né? É estar totalmente conectado com o seu eu no agora totalmente no agora. Então, por isso que para mim, o Aqui Agora, gente, eu tenho aqui no playlist, aqui no canal, vai lá. Em meditação, você vai achar 14 dias de reflexão e meditação no Aqui Agora. 14 dias, faz. Gente, vai lá. É faz lá. Faz, porque, olha, é muito legal. Nossa. Ainda tem uns mantras lá para você falar. Ai, 14 Deus. dias. Ai, ó, é. graça, gente. Pelo amor de Deus. De graça, de, de graça. Pelo <risos> amor. Aqui A no playlist. Pessoa. Vai lá Oi. depois, fecha aqui esse vídeo, vai lá, procura a playlist meu aqui, procura meditação e procura 14 dias de meditação do Aqui Agora. 14 dias. Que bom. Olha a Lúcia, que lindo. Oi, Lúcia. Olha lá, ela falando. Quero, André, gratidão por essas informações, preciso falar. Enquanto vocês falam, eu estou escutando barulho, barulho de codificação. Estou de fone, com fone. Que, que legal. Lindo. Valeu, Lucy. <risos> Tem, muito na tá... Tem uma hora que a tava estava falando, estava vindo os seres aqui, que eu tenho um portal, aqui. eu tenho um, dois, três, quatro, cinco portais. Eu acho que é cinco. Estava <risos> vindo os seres aqui bem, sabe? Bem de alta frequência, que começa a chegar. E, com certeza, quando a gente entra em papo de... Naquela coisa, né, Jesus? Quando um ou mais falar de mim, quando é, duas pessoas que estão falando de mim, eu estou presente. Na verdade, somos aqui. Eu e Kélia... 144 é, consciências, entidades cada uma, mais vocês, 144. Olha o campo que a gente tem aqui de consciência. É enorme. Na mesma intenção de se melhorar, de felicidade. É. Sabe? É isso que o planeta precisa. Esse é o serviço planetário que a gente está fazendo aqui, gerando essa energia legal. Então, com certeza, os seres chegam aqui e aí também. Porque você, esse que você está olhando aí, está ouvindo, é um portal vocês estão aqui nas nossas casas. bem vindos tá? É. Agora vou... A gente deitar ali ó, o tempo todo, agora tem a cama de casar na minha sala. A minha televisão um, querida, ó. Está coberta ali. Pois bem é. Bem-vindo. Vamos me ver aqui, todo mundo me ver. Isso é muito legal, das pessoas serem conscientes disso. Quando vocês estão escutando uma mensagem, é necessário que haja uma transformação positiva. Se você está escutando uma mensagem, seja lá qual for, pode ser em uma igreja evangélica, na católica, na Umbanda, no Candomblé, seja ela qual for, precisa haver uma transformação positiva em você. Você precisa sentir isso. E se você está em um lugar lá já há muito tempo e você não vê uma transformação, sua vida continua a mesma, então é necessário mudar, né? Então todos vocês aqui estão recebendo essa energia. É, preste atenção, sempre sai o melhor do que vocês entraram. Numa Sim. live, num local... Sempre tentem sair melhor do que vocês entraram. Não só por vocês, mas por todo mundo que está em volta de vocês. Porque esse é o serviço da gente, a nossa presença, a nossa alegria, a nossa consciência. É isso que a gente espalha. Nós temos essa informação na nossa hora. Todo mundo tem uma informação, um aprendizado para passar. Ninguém é tão burro que não tem alguma coisa para ensinar. Todo mundo tem, é todo verdade. Todo mundo tem, tem para ensinar. Então, vamos usar isso. Ah, mas eu não tenho o processo todo que vocês têm. Não importa. Às vezes, você está muito mais lá do que a qualquer um, porque assim é. a gente não sabe o que a gente teve lá. E a gente, tipo, quem que eu estou mais falando, ah, eu encarnei, eu falei, cara, a gente pode encarnar no futuro, sabe? É. Tempo passado, para lá, não tem tempo. Aquela coisa, ah mas a encarnação, a outra que eu tive, foi tão recente, foi de 10, 20 anos atrás. Não, não, você pode estar encarnado nesse mesmo momento, num outro lugar aí, encontrar é. nem sabe. Tipo assim, esse, esse, esse, essa na Matrix, esse holograma aqui, é, tudo é possível, Sim. Então, eles são capazes de mudar qualquer realidade. Qualquer realidade é mutável. Eu também tenho isso, gente. Não sei se está no playlist. <risos> <risos> eu tenho. Sabe por quê? Porque a Gaion deu uma mensagem e eu canalizei aqui. Tem, tem um vídeo desse onde eu falo de realidades paralelas e como isso acontece. Isso que a André está falando, eu tenho em uma canalização de a Gaion aqui. Escutem, escutem, porque eu acho que ele chama é, como adentrar. Realidades Paralelas, esse vídeo. Escutem, tá, gente? Porque a... eu tive que escutar esse áudio três vezes para entender o que a Gaião estava falando. É muito interessante, muito interessante. Ou vejam a série do Netflix. <risos> <risos> The gift. O presente, eu não sei se é em português. Vocês botaram Gift? G-I-F-F-T? Que tem um símbolo assim no Gift, no I, sabe? Que é de uma menina É turco, no início parece meio chato, mas o negócio é maneiríssimo. E começa a falar disso, das realidades paralelas. Dessas, dessas possibilidades aí que a gente quando muda uma atitude em uma a gente está mudando a outra então quando começa evolutivo gente é muita história não dá para a gente falar que agora mas quando você muda alguma coisa aí agora você está mudando seu passado seu futuro e outras realidades tá é. e tudo isso influencia também a você então é muito importante cada mínimo detalhe que você mude hoje se hoje você toma coca-cola todo dia você ficar um dia sem coca-cola você não sabe a coisa que você mudou e vai ter muita energia pressionando para que não mude, porque com certeza. muitas resistências da nossa mente, que estão conectadas com tudo, não querem que nada mude. Então uhum. vai ter resistência. Mas é só no início, tudo de início é difícil, mas é tudo muito e tudo é possível. É isso que eu vou falar lá no todo, tudo é possível. Gente, antes que eu me esqueça, antes que eu me esqueça, né? Os ingressos para o evento, você, o todo na Bahia, dia 11 de dezembro, já podem ser adquiridos. Então, muitas pessoas do sul aí, ó, estão indo lá para a Bahia. E você que está aí pertinho da Bahia, às vezes, né? Está aí no Nordeste, no Norte. Vai, gente, compra lá o ingresso, esteja com a gente, a gente vai dar um abração em você. Eu vou abraçar todo mundo. <risos> Instalar Coluna, aproveita. Se alguém tiver problema, Coluna também eu dou uma tá? Vamos, vamos, vamos <risos> fazer uma quirop quiropraxia ali. Olha, <risos> gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A energia desse evento é uma coisa tão forte que eu, eu falei para vocês, né? Toda vez que eu chegava lá no teatro, eu via no teto um mandala que o, não tinha teto, era uma energia. E os seres me, diz, me diziam que esse evento, ele já foi programado há mais de mil anos atrás. Então, é as algo que tem que cartas hoje. As cartas disseram que esse evento está sendo guiado por energias muito superiores. Mostra eu vi. Do Thomas. Sim, eu vi. E as pessoas que foram no primeiro evento, gente... Olha, elas não esquecem, elas não esquecem a energia que elas sentiram nesse evento. É uma coisa assim que você entra de um jeito, você sai de outro e não esquece mais. Você quer continuar naquela energia, é uma energia muito forte. E eu sei que na Bahia agora, eu já sinto, eu já, senti, eu já vi tudo, eu já senti tudo, como será a energia. Então vá, vai valer a pena. E a Andréia tem um tema super legal, qual que é o seu tema, Andréia? Tudo é possível. Não, tudo o impossível é não existe. Olha que, é que tema. Que negócio tudo é possível já é muito batido e até a Nike já fala nisso, mas tipo o impossível não existe. É o que vi, uhum. a primeira frase que veio na minha mente foi isso. Eu pensei tudo é possível, mas o impossível não existe. O impossível eu não prova existe. Disso. Ah, sou prova nasci. Eu acho, eu acho que eu vou deixar meu tema de surpresa. Será que eu... o <risos> segundo tema surpresa também, tá? Falar, vou falar dez coisas. Bom, a Andrea vai estar tá lá comigo animando o público. Cara, vai ser meu sonho, vou fazer meu stand-up. Vocês vão saber na minha vida se que é sexual toda. É mesmo. Amiga, a gente vai fazer o um stand-up junto lá, tá bom? Gente, vocês não têm ideia. Ai, olha, flotor, porque vão fazer xixi, né? A Lúcia esteve no primeiro. Olha, eu tive o privilégio de poder estar no primeiro, maravilhoso, surreal, muitas curas, a muitas Selma, curas mesmo. A Selma também. A Selma esteve acho lá. Que não está aqui online agora, mas a Selma também falou. Ela mandou um áudio e falou: nossa, tipo, mudou tudo. A vida dela foi uma e outra. E ela é uma psicóloga de mais de 40 anos, ela tem mais de 60 anos, sabe? Ela é terapeuta, mais de 30 anos também, é holística. E tem, o que fez na vida dela também, sabe? Que agora ela está mudando até de estado. Tipo olha, assim, teve, teve gente que, que abriu o canal no YouTube depois do evento e, e começou a, a querer repassar tudo aquilo que sentiu no evento, sabe? Nossa, olha, aconteceram tantas transformações, gente. Tanta cura que eu recebo até hoje mensagem das pessoas que estiveram lá. Até as pessoas que participaram online receberam toda a energia. Foi uma coisa assim... Extraordinário, foi fantástico. Eu, eu, sou, eu sou suspeita de falar, gente, porque eu vejo <risos> o, tudo o que acontece, eu sinto, eu organizo, mas assim, as pessoas que foram são os melhores testemunhos. Então. A galera que está aí online, fora do Brasil, por favor. É. Perfectowe.com, tá baratinho. Está baratinho. Tá baratinho, verdade, gente. E foi muito bom estar tá aqui com vocês. André, a gente vai deixar para semana que vem a meditação, né? Que você Sim. tem um compromisso, né? Sim, tá. Senhora. Obrigada. Vamos, semana que vem, no domingo, estaremos aqui novamente com a meditação com a nossa... Uh, Andréia! <risos> Mais um momento para vocês estarem aqui rindo conosco, sendo alegre conosco, aprendendo dicas. Mas sempre vamos dar dica vamos dar sempre do dia, toda a live, uma dica de felicidade. A primeira ah, hoje vamos. é básica, façam um caquinha. <risos> Aí a gente pode falar depois, façam um bobiça. É verdade. É importante, né, gente? Pelo amor de Deus, ninguém merece. Mas, mundo gente, mundo tinha uma pimbada boa, não tinha guerra nesse planeta, né? Todo dia, todo mundo... não tinha guerra. Queria, meu chefe falava, não tem com quem, que... Vem minha paciência. Ai, gente, não aguento ver essa menina. Bom, Bom gente, olha, fiquem presentes. né? Fiquem... Extensão. Tenha mais tesão. <risos> é verdade, tenho mais tesão na vida, com tudo mais que você tesão. faz na sua vida. Seja apaixonada por cada momento. Acorde toda manhã é, falando, hoje é meu último dia. Então, no seu último dia de vida, você sabe que é o último dia, você vai viver com tesão. Você vai fazer uhum. tudo com tesão, seu café da manhã, seu almoço. A roupa, você vai escolher a roupa mais bonita do seu guarda-roupa e não deixar para o dia do casamento da filha, do neto. <risos> né? De alegria. Viva de alegria, hoje é sempre o seu último dia, amanhã não existe, amanhã é uma ilusão, amanhã não te pertence, né? Você nem sabe se você vai acordar amanhã, então viva hoje como se fosse seu último dia, e isso é viver com tesão, é viver com a, apaixonado pelo seu momento, esse é o segredo da felicidade, tá? Ah. <risos> Obrigada a todos vocês. Obrigada pelo carinho, obrigada pela presença. Compartilhe esses vídeos com amigos de vocês. Todo mundo merece sentir essa alegria, Bom, sentir essa não vibração. Sabe mais mais com prisão de ventre. Que estão sempre reclamando falar. que tem mau hálito. E você que recebeu, gente. Ela não tá falando que mandou esse vídeo. Não tá falando que você tem mau hálito nem bafo, não tem bafo nem prisão de ventre. É porque eu queria feliz. Verdade. Um beijo. Para todos vocês, um lindo domingo e uma boa semana. Até semana que vem, gente. Tchau. É dia, então. Valeu, galerinha. Uh -huh. Uh -huh.